Hum, promoção, hein? E aí, <risos> uma oh, ah, olha, até estranhei. 60 dólares de pontos com o café da manhã? Meu... <risos> eu sou sempre eu que escolho os hotéis. Eu já tenho habilidade nisso. Aí, a gente vai ver isso agora. <risos> pois é, mas agora vamos ver como é que é o produto aqui. Tá, hum. não me se você está falando isso, quer dizer que alguma coisa eu já Eu acho que vai ser pior do que o do Panamá. Não, aqui é assim, ó. Não, do Panamá, Panamá é, não é ótimo. 60 reais. Dólares. 60 tá dólares. A 5, dá 300 reais. E por 4, dá mais ou menos 80 reais. Pra dormir, o café é. da manhã, é. Wi-Fi, piscina. Piscina? Sim. Piscina. Vai ser um tanque eu tenho que vender os órgãos ah não mora ai ai ai é que tava tá em promoção, gente tava tá em promoção, com é um motivo é. de promoção né? É. tava bem avaliado tava bem avaliado olha o Lex Rose como o tempo que não é aqueles atletas que a gente no não se observa mais um eu não sei. É não é Airbnb. Quantos Gira, minutos? Dois. Banheiro é conjugado, é aqueles juntos. Onde Java se a gente tá se metendo. É. Os fundos de um lugar onde traficam órgãos. Sim, no meio do ferro velho. Ó. <risos> aqui ó. tem uma pônei então. Oh, uma Bath Beyond. Sim. Aqui ó, aqui tem um mall. Os fundos, os fundos do mall, mas é perto do mall? O problema é o teu GPS, não é o meu hotel. Olha ali, ó, tá ali ele, ó. É isso, Tá ali ele. É isso ali. Não, não me diga em que é isso. O Tony ali? ele. É? É o Tony. O Tony. <risos> Tony Steakhouse. É isso aí, é isso aí. Segura lá. Isso tá lindo, E pra... É pra onde? É um hotel ou um motel? É, tem um negócio de dúvida. Isso. Meu pai eterno. Isso aqui é um motel. <risos> Bates Motel. Aonde? Tony Motel. <risos> dá o trabalho para as fotos, né? Eu vi o lado externo, Leonardo. Achou isso então uma coisa que dá para uma família? Assim, eu não vou dormir olhando ah. pro lado externo, Leonardo. É, tá tudo que beleza. Né? Desde que foram segundo andar eu vou me sinto melhor. Tá ótimo. Agora se for no primeiro lá na né? ponta. Ali ó, ali a entrada. Viu? Também entra pelos fundos, aí ficam me julgando. Não achei ah. melhor mostrar, né? <risos> não, não, tá ótimo, olha só! A frente engana. Cheguei pra, pra pior, isso aqui parece um poço. Aqui. Gente, nenhum hotel vai ser pior do que as que a gente fica no Uruguai. Ah, isso é verdade. A comida é compensa. É. As botas, não foda. Ó, temos a piscina aqui, viu? Lembra aquele primeiro quarto que nós ficamos? Lembra? Antes de nós ter o apartamento? No... Sim, eu me lembro. Eu me lembro exatamente qual. Ah, ele vai ver se tem uma bíblia pra ver se tem dinheiro dentro. Aqui então, o quarto. Falem mal! Falem mal! Falem! Bom. Desde que tranca a porta. lado da... Tô... Vamos ver pra a limpeza do banheiro. Tem a ali oh, do super ok, viu? É, não foi tão olha manchinho. só, olha! Com olha que limpinho, não é sempre que tem isso aqui. Não é sujo, é uma mancha da coisa aqui. Olha, tá bem ok. até É, não temos nem em casa isso. Uau, que chique! Meu hum. senhor... Somente uma vez eu me enganei. E quando? Uma vez que pensei estar enganado. Uma coisa que nos chamou a atenção logo de cara foi como tem construções com tijolinho. Aqui é inglês, né? Ah, o estado da Georgia era da Inglaterra, diferente da Flórida, que era da Espanha, a outra vizinha a Louisiana era da França. E aqui então tem ó influência inglesa com os tijolinhos. Bonito aqui. Muito bonitinho. Hum, olha que pracinha mais linda. Um lugar lindo. Falma, fala em português. Essa casa então se chama Green Mildred House e ela foi construída por volta de 1850 e ela é uma das principais casas do sul dos Estados Unidos para uh, a arquitetura neogótica e ela também pertence à igreja que fica aqui do lado, que se chama St. John's Episcopal Church e no ano de 1864, na Guerra Civil dos Estados Unidos, essa casa, então, foi capturada pelos americanos e Sherman, que era um general do lado americano, ocupou, então, essa casa e usou como uma base para fazer batalhas, para planejar batalhas e planos assim, de guerra para atacar os confederados. Por acaso alguém conhece este lugar? Aqui era o banco Onde foi filmado o Forrest Gump Onde ele ficava sentado Hoje em dia tiraram o banco e colocaram no museu aqui da cidade Mas foi aqui que foi filmado Pode ver a cena lá que tem essa estátua lá atrás Eu é vi de... ah, é 94 94 lançou para 93. É. é um dos meus filmes preferidos Adoro é, é muito legal Ah, vamos ver a cidade mais... Cidade? Vamos ver a casa mais assombrada de Savannah Pra cá Savannah é conhecida por ser uma das cidades mais assombradas dos Estados Unidos E é a mais arborizada do Savannah Mais arborizada? Olha... Pode ser, acredito Porque é lindíssima, tem muitas praças e hoje à noite nós vamos ir num, num restaurante que é The Pirates House, a casa do pirata, que tem história de pirata e que também dizem que é super assoprado. Uma das casas mais assombradas. Conta aí Léo. Não. Não, aqui, é, aqui teve duas pessoas que cometeram suicídio. E falaram também que é uma das top 8 localizações mais assombradas dos Estados Unidos Foi elegido em 2013 Eleita Eleita Eu passei por algo aqui que eles três passaram direto eu Acho que eles nem conhecem Isso aqui, ó Quando eu vim em 94 Aqui tinha uh, essas caixas aí para vender jornal tem um jornal ali dentro, tu colocava a moedinha, ele abria. E aí ele abria com todos os jornais dentro, tipo isso aqui, ó. E aí tu pegava um. Eles confiavam que as pessoas fossem pegar um jornal. Abria assim, ó. Puxa aqui. Hoje em dia isso aqui é propaganda só, né? Mas abria assim e tinha todos os jornais dentro. Sabia, Léo? Okay. Antigamente Nossa. eles vendiam jornal assim, aqui. Uma coisa que eu achei curiosa é que as poças d'água são limpas! <risos> todas as poças d'água que nós encontramos aqui são limpas! Olha esse basalto aqui! Ó. Isso aqui não é basalto! Como não? Claro que não! Não é, não é basalto! Basalto, basalto é, né? é, um, é uma pedra, né? Mas nem todas as pedras são basaltas! André. Meu Deus! Pratenses, me digam se isso aqui é basalto! Claro que isso aqui não é basalto! É o, então, o que então? É não sei pedra? que pedra é! s cama aqui. é oh. <risos> o Leo disse que ele bateu a cabeça que ele só tá falando merda tia. olha já até já tem informação ele já deu para as pessoas ali olha acabou de chegar na cidade já perguntaram informação para ele já deu informação Certa! Que tu acha, né? pode estacionar vermelho. na faixa amarela. Tipo, colocar no vermelho. Não pode, né? Tá, esse, esse santo aqui comemora os confederados. Então em 2020 picharam ela, um pedaço dela, mas depois restauraram. Lembrando e, que. Né, é o último lado. A gente fez isso daqui, mas é o último lado. Como assim? Não, ficava pichado. É o, esse lado aqui. Ah, olha ali, lá. ó. Ali dá pra ver, ó, que tava pichado. Ah, dá pra ver, Justice. Justice. É. é. Então, Relembrando que no vídeo anterior nós falamos um pouquinho sobre a história dos confederados, o Léo contou um pouquinho da história, mas eles queriam defender a escravidão. O norte era contra, o sul era a favor. E os confederados, então, queriam defender. Para que continuasse a escravidão nos Estados Unidos Como é que é aqui então, Léo? Esse aqui é o Parque das fragrâncias. E tem um cheiro de rosa Tem, tem um cheirinho bem gostoso aqui Dá para sentir é Aqui não tem mais nada Mas antigamente, em 1864 Era uma civil americana Aqui nesse lugar Era um barraco aqui Que guardava os soldados americanos Eram quatro soldados americanos que ficavam aqui nós estamos aqui esperando para fazer um passeio assombrado com um guia que conta a história da cidade e conta a história dos fantasmas por ser uma das cidades mais assombradas dos Estados Unidos e da Georgia e aqui no prédio onde nós estamos, que era é uma cervejaria, é um dos mais assombrados. Ele que nós vamos entrar ali e ele vai mostrar para nós. E diz que lá em cima é muito calor porque não tinha ar-condicionado. Não tem ar-condicionado lá em cima. Aí ele vai dar uns leques para nós lá. Tá muito calor hoje. Ah. <risos> Again, I am Jody and I will repeat that till it sticks. If y'all need anything, please let me know. I, I, I'm a bevy information downtown. Places to go, stuff to eat, you know, any of that kind of stuff while you're around, please hit me up. I love the talking. Because 1820, kind of like 2020, is one of those years you want to forget. Uh, 1820 rolls in with a major fire, flames out over three quarters of the buildings in the downtown area. That's not the big one. In the fall of 1820, people start to bleed to death out their ears and their eyes and their nose and pretty much anywhere you can bleed. It took you about a week to die once you started bleeding. You can see him doing one toe over the door, one toe over the door, one toe over the door. By the time I got done, he was out front waiting on the stoop, waiting for us to get out. He goes, I was fine. I will not scare you away from Girl Scout, Uh but um out, monte uh, de história. So well, you like... Coisas que aconteceram nos passeios aqui. I do not. caminhando pela cidade. play so Robert Johnson a Carolina I mentioned a couple of oh, times now, we're establishing we established in 1733 as a British colony. Well, the first same thing the British did when place. they got here is they started laying <laughs> their child home, and there she is with one of her favorite dogs. They have her sitting with one of her favorite dogs because Juliette Gordon-Lowe in the 1800s was ahead of the curve. And my friend, this is my favorite ghost story downtown, and my favorite ghost story downtown doesn't have a lot to do with Juliet Gordon-Lowe. It's all about her mom and her dad. Yale University mid s E a história era mesmo muito boa, acabou sendo a minha preferida também. E aqui as os semáforos para pedestres falam Vamos ver se ele... Oh, wait E não é a voz do Leonardo dessa vez Viu? Fala wait Wait Seguimos andando Vamos para um cemitério agora They're vão take out all the broken tombstones, save as many tombstones as what well they can. So they're gonna take out the broken ones. They move this side. They move that side. And they move the back side. Ele falou aqui que aqui onde está afundado são as, o, os túmulos antigos. Porque aqui se estendia até aquela linha amarela e ali até a linha amarela so, também. The, the majority of that is underground. Right here on this side. You, the bottom, terra, the base, you can see that little of down on the ground. That is the top of a doorway. There are stairs that going down oh. that have been filled in. So when you go downstairs and go into there, you duck your head, you go in the doorway, and there are three shelves. Three on the left and three on the right. Six shelves total. So you can have six people, six loved ones that have passed away. What happens when your seventh loved one has passed away? Well You find it, yep, you find out who's <laughs> decomposed the most, who has decomposed the most, there's a barrel, a centralized urn in the middle, and you scrape what's left of them down into that barrel and you replace them with your newest loved one. So, you've got six in there, three on either side, and then maybe four or five inside of that barrel in the middle, so again, that's another way that we put so many people in such a small space. Assim também. É, é, pra elas é novidade, pra nós, é, pra nós não é, né? Quando coloca na Como é que é o nome daquilo? Né? Urna. Não, quando aquela aquelas capelinha lá que tem um em cima do outro, lá, família, tira, tira um, né, que já tá decomposto e coloca o outro. É, ele tava dizendo ali que isso aí desce, né? Que tem uma abertura ali é, embaixo da terra mesmo, tem essa parte. Superiority. ali mostrinha a parte uh, inferior, inferior. Uh, um so she moved here in this old story. she fell in love with the wrong guy uh, uh, uh, i wonder about ladies uh, as the ladies come downstairs to talk it over they start screaming because their underwear hanging off the Christmas tree dads uh, again that's the weird stuff the analex see my favorite one out of here a <laughs> Yeah, Nosso guia era muito normal. bom e muito legal, no final ainda ele pediu para bater foto conosco porque nós somos os primeiros brasileiros que ele guiou. <risos> Olha o que eles acharam no chão! E o pior é que nós, é que tinha que passar dois de vocês, então... <risos> eu, eu achei que era um dólar, né? aí ah, um dólar, ah, dois dólares. Quando olhei, 50 mais 50. <risos> ah. É, pior que não tempo. tinha ninguém, ó. era até nós que tava na frente dele. Até deles. nós voltamos, sabe, para ver, não? Estamos acordando aqui no hotel com o Edson preparado para falar na rádio. Cala ele, ó. vai falar daqui mesmo, antes de nós sair. Ah, deixa eu contar, deixa eu contar uma coisa. Primeiro nós vimos um, um americano, nós passamos por um americano aqui, ele parou nós e ele, de que país vocês são? Nós, Brasil. Estamos com a cidade de Orlando, mas aqui é... Mapa de pirata na garrafa 500 dólares Eu acho que a Georgia é um lugar que as pessoas não falam muito que merece reconhecimento Já está tudo no carro Fizemos o check-out e Vamos seguir para Charleston, South Carolina